Olá, eu sou Rodrigo Toledo, sou psicólogo, psicólogo escolar e daqui da cidade de São Paulo. Eu estou aqui para convidar todos vocês para pensarmos juntos sobre o mês de junho, sobre algo importante que acontece durante esse mês de junho, que é o mês em que a gente comemora o Orgulho LGBT. E por que tudo isso é importante? Né? Porque a psicologia precisa pensar sobre essas questões. Há décadas a psicologia vem debatendo, discutindo e garantindo o direito de toda a população LGBTQI. É fundamental a gente lembrar de dois importantes marcos para a psicologia, que, que é a, a resolução 01 de 99 e a resolução 01 de 2018. Essas duas resoluções foram questionadas em vários âmbitos na, na justiça, e a gente tem hoje a garantia de que essas duas resoluções continuam válidas. A gente lutou muito dentro do sistema Conselhos e articulado com todos os movimentos sociais de luta e garantia de direitos da população LGBTQI, exatamente para que elas pudessem permanecerem válidas. E elas são dois marcos orientadores do atendimento à população LGBTQI, ao longo de toda a, a, a de qualquer prática profissional é fundamental que a gente conheça essas duas, essas duas resoluções. Convoco todos vocês a conhecerem essas resoluções para que elas possam fazer parte de toda a orientação que vocês vão fazer, de todo tipo de qualquer tipo de atendimento em que vocês possam realizar. É importante também a gente lembrar que essas duas resoluções elas coadunam com o nosso código de ética, que é o importante balizador do nosso trabalho. Eu como psicólogo escolar e como professor universitário o tempo todo, em todos os espaços, em qualquer momento das minhas discussões com os meus alunos, eu coloco a pauta para debate com os meus alunos independente se é uma formação, uma disciplina teórica, uma disciplina de estágio a gente precisa pensar sobre essas temáticas, porque a população LGBTQI precisa de um atendimento e a psicologia tem ferramental, tem formas de atender essa população e a gente precisa garantir o atendimento de todas elas e também no momento que estou na escola porque no debate com os alunos, com os professores, com os gestores com os sistemas, a gente precisa garantir uma ação da escola que seja anti-LGBT-fóbica. É, uma, uma questão importante também da gente pensar é como é, seria, seria interessante de que todos os professores pudessem né, fazer esse debate com seus alunos, sejam no consultório, se, né, quando a gente está pensando práticas de consultório, práticas na escola, nas políticas públicas, isso é fundamental. Alguém pode nos questionar e perguntar, mas espera aí, para que, que a gente vai falar sobre essas questões? Né? Porque a gente precisa garantir este debate na psicologia. Como diz o nosso código de ética lá no princípio fundamental número 2, a gente precisa garantir uma prática de psicologia e que combata... Toda a forma de opressão, toda a forma de violência. E é isso que a gente precisa fazer. A todo momento, a gente precisa garantir um atendimento psicológico que olhe para todas as pessoas. E, desta maneira, convido vocês a participarem das ações, dos eventos online e acompanhar as publicações do CRP São Paulo durante todo este mês de junho. E, e, e convidamos todos vocês porque a gente acredita que, a psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos.